E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Titi trazendo mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, rapaziada, já vai deixando o seu like, se inscrevendo e ativando o sininho de notificação. Também me segue nas redes sociais. Mano, eu vim trazer um último no Tank para vocês, que é o Tank Walker, a versão dele é 10.1. Se você quiser entrar, o vídeo vai estar tá aparecendo aí. Eu tive de fazer um vídeo devido às pessoas que não conseguem entrar para o encurtado. Então assiste o vídeo. Então, vocês assistiram o vídeo aí, já sabem como entrar, né? Bem simples, não é? Então, você entra aí cria sua conta Minha conta aqui tá com 140k, level 27 O que é hard, beleza, galera? É da versão 10.1, como eu disse pra vocês Vou mostrar minha continha aqui, eu consegui colocar full 12, mano Em um dia, acho que não deu nem duas horas, eu acho, de, de up na conta Eu consegui colocar gold, até gold aqui no chapéu eu consegui colocar 12 na arma, mais 12 aqui na roupa, gold no chapéu Foi lançado dia 23, tô gravando isso no dia 24 Possivelmente vai sair no dia 25 esse vídeo Então aproveita que o D Tank é novo Muita gente quer ver tá jogando Mano, tem painel também É, acho que tem painel, se não me engano Tem painel também Mas eu não sei qual que é o painel aqui Tem a mínima noção Mas garanto que eu vou trazer videozinho top aqui pra vocês Se vocês deixarem aqui ver o like Então, vamos fazer o seguinte Vamos tentar bater a meta de 80 likes aqui, beleza galera? Se bater a meta de 80 likes Eu trago o vídeo aqui pra vocês Demorou? porque mano eu preciso querer ver que vocês estão apoiando a, a, o vídeo aqui se tiver uma quantidade boa de likes eu vou falar não a galera tá querendo um vídeo mano assim um vídeo de atualização cara Todas é, as atualizações que vai sair no DDTank 337, no DDTank Pirata Todas, todas as atualizações que vai sair no 337, no DDTank Pirata Se você quiser assistir esse vídeo, o link tá aí no card, mano card é o que? Um, um negocinho que parece do lado direito aí, galera, entendeu? É só clicar do lado direito, você vai pegar e assistir o vídeo que tá, ó, com, bonito, mano E falar um negócio aqui pra vocês Se vocês deixarem muito like, eu ver que bateu a meta de 80 likes Eu vou trazer como colocar mais 12 em duas horas Mano, vocês não vai nem não tem nem noção como eu fiz isso Bem fácil mesmo, galera Nem eu sabia disso Os inscritos que avisou na live E falando em live, mano Tô pensando em fazer live A gente não bateu a meta de 100 likes Porque eu fui aqui na comunidade Vou mostrar aqui pra vocês Comunidade do canal Eu vim aqui e falei assim, galera Se eu de novo, se bater 100 likes ó, eu Faço live das, 4, é, das 2 horas até 5 horas da manhã do outro dia Falei assim, né, galera? E possivelmente não bateu, né, mano? Vai fazer o quê? É normal. Esse cara tá tem como ativar o batismo, já pra avisar aqui pra vocês, beleza, galera? Então, eu não vou conseguir matar esse cara. Acho que ele tá com o batismo ativado. Tá com o batismo ativado, porque ele não é tão forte assim, ó. Vocês podem ver aqui, ó. O cara é bem mais fraco aqui, ó, mano, ó. Ó, Fraquinho, mas com batismo, fica forte. Pera, vai... Opa, mas como assim? Eu vou morrer pro cara aqui, porque... Olha lá, e a minha conta tá... Eu vou matar você na próxima. <risos> Quem me matou, você estão se tá ligado por quê? Aqui, galera, era do servidor Nexo. o aqui eu sei upar minha conta muito bem, mano. Daí eu não sei o que, que o Walker arrumou. Daí comprou esse negócio aqui do Nexo, né? Daí eu vim... Eu sempre upei aqui, mas tive uma tretinha lá com eles. Mas como que é agora do Walker, daí dá pra jogar aqui de boa, né, mano? Pelo menos eu espero que minha conta não seja resetada. Porque eu tinha uma conta de 300 milhões... Não, 300 não. 600 milhões naquela época. Eu tava querendo... Até lá no rank, mano. Não, não era nisso que eu queria vir, não. é no batismo. Pra vocês terem noção aqui, pega batismo no PVP, mano. Nem eu sabia e saber o escrito aí, quero foi o ryan né? Que falou. Deixa eu ver aqui. 3K, 3, 4K. É, tá bom, eu entendi. Que precisa de cupom aqui para atualizar. Quero colocar um batismo aqui legal. Tem como atualizar não? o oh, masqueira. Credo, só um, duas atualizações eu já foi um cupom inteiro. What the hell? skin em mim. Ó, só pra vocês terem noção Daí no PVP vocês vai ver aqui ó Tem isso aqui de força física Agora vocês vai ver no PVP Agora vai ter todo dia um vídeo no canal É verdade Quer dizer, às vezes não Nem não é que seja QVT, ri React Mano, sempre vem aqui no canal, que sempre vai ter vídeo Que demais! Ai, que delícia! Eu decidi fazer vídeo, não vou me importar mais com esse negócio de Monetização, se não monetizar, tanto faz Vou focar nos vídeos, beleza galera? Vou trazer uma qualidade boa aqui pra vocês e se monetizar é consequência, beleza, mano? Eu não vou focar mais nesse trem de monetização de canal Sei que ajuda, mas... Tudo bem Mas, olha lá, quando eu ativei o batismo Vocês vão aí pra ver que tá com 283 de força física, né, mano? Os carinha é bem ruim Eu já acertar aqui nele, já Ó, já foi pro 50 e 50 Já matou, mano, ó vocês terem noção, ó E uh. morreu uh. Acabou 200 ó, 200, não 20 mil cupom, beleza. Galera, 10 mil por derrota, 20 mil por ganho. Olha lá, pra você ver ó, ganhei 20 mil cupom. Mas tem que virar cartinha aqui para os cupom rir, beleza. Vocês têm de entender isso aí. Estão ainda arrumando algumas coisas que tem aqui no servidor, tem alguns bug, né, mano? Mas os caras estão arrumando. E para mim, galera, eu não sei para vocês, mas para mim tá rodando de boa. Pega no telefone também, beleza. Que é no celular, pega no celular, tablet, tá? pega de boa. Em todos eles tem o que vocês quiserem. Por enquanto, quer ver? Tô fazendo esse vídeo aqui para ver como que tá o servidor, né? Mas se eu ver que bateu a meta dos 80 likes, vocês sabem que eu vou trazer vídeo aí. E vai ser quase de com as edições Aquele pique, meu filho. Então, deixa o like. Vamos ver se a gente consegue aí. bater uma meta legal de likes. Eu não sei se tem painel aqui, galera. Eu vou, eu vou olhar para saber... Daí eu falo pra vocês no próximo vídeo, se bater a meta de 80 likes, eu conto com vocês, eu sei que a gente bate 80 likes, é simplesinho, um canal que tem quase 4k né mano, no, próximo, no último vídeo eu falei é. 5k, a galera ficou zoando lá nos comentários, e um salve pra Ana né mano, porque ela pede um salve, eu nunca mando, ela quer ver, é da minha cidade, daí ia pedir um salve, então salve pra você aí, ela me adicionou lá no Facebook lá, e quem quiser me adicionar o link tá aí na descrição, eu ganhei esse PVP Eu ganhei uns PVPzinhos aqui, galera Que eu quero mostrar pra vocês aqui Que dá pra ir PVP de boa, mano Dá pra ser upar conta suave, cara Depende só de você, mano Aqui é bem rápido pra upar E o servidor, mano o servidor aqui, 2 do Walker, tá voltado, mano. Na moral, tá foda de jogar aqui. Que ela, vocês ó. geral tá jogando, mano. Ó. Aproveita aí, ó, vamos jogar também. E quer ver, ele não pediu nada para mim divulgar isso aqui. Eu tô divulgando porque eu quero que vocês também pedem DD Tank novo. Então, eu já lancei um DD Tank novo para vocês aqui, ó. Que é isso daqui. Já deixa o like, vamos ver se a gente consegue bater essa meta de 80 likes. Por que, que eu peço like? Porque é uma forma que vocês podem me retribuir o vídeo que eu tô fazendo, mano. Já que, que o YouTube não monetiza o canal, não acontece nada nesse canal de, de agradável, então deixa o like que assim me motiva a fazer vídeo, entendeu? É claro. Uma coisa legal. Vai ser de boa, galera. Essa arminha que eu tô, mano, eu não sei jogar muito bem com ela. Mas a gente vai aprendendo, né? O cara é bicho, vai mandar tatu. Vai tentar, né? Beleza, tem dever, bobão. você se fode. É, deixa eu ver aqui. Aqui eu não morro mais, não. Não, quero ver se me matar. Arrancar isso aqui tudo de vida. Pra mandar sua seca aí e fazer o que, que você quiser da sua vida, fiote. 900 duvido, se mata. Manda o povo, É, estrava o povo. Sei, porque a hora que se eu cair para baixo 50 50 vai pegar não ser foi ruim demais meu O último tiro não pegou então segura nós aí ó ai, ai. tchau tchau benção, tchau benção. manda tatu ai, lá no campo tá vendo aí galera Mano, pode vir jogar que o servidor tá aviso. Então pronto, aí Eu... Já desistiu né Sei que você desistiu da vida, já era Mas, enfim Foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se você curtiu, deixa o like, se inscreve Ativa o sininho de notificação, me segue nas redes sociais Quer jogar o DDT Qualquer versão 10.1 Link na descrição Já mostrei pra vocês como que entra aí no servidor Tamo junto, até o próximo vídeo Comenta dois se você assistiu até esse momento Um abraço do Senhor TT e falou